Fala guys. E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rully Sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW No canal, mais um vídeo de Dragonflight E, manos, eu falei pra vocês Que eu ia gravar absolutamente tudo que eu fizesse No Dragonflight, né? Mas eu não resisti Eu confesso que eu cometi O pecado Eu upei três níveis aqui, sozinho Jogando, fazendo um monte de missão E, mano, como tem missão secundária Pra fazer nessas áreas aqui, viu? Pra você poder pegar glifo E outra parada também, manos, liberei Dragonaria, manos. Olha isso, pai. Nossa senhora. E isso aqui tá muito bom de se utilizar, tá? A gente vai usar bastante durante o vídeo, durante a, mano, durante a expansão, né? Que isso aqui tá insano de fera, mano. Eu dei uma customizadinha de leve no meu dragão, mas ainda não tá totalmente bonito, não tá bem inicial, na verdade. Né, e a gente vai começar, tô fazendo as missões secundárias aqui para liberar a cor de selo, liberar o tipo de rabo diferente, né, Esse chifre diferente, essas paradas e a gente tá fazendo missões Acabei de fazer uma missão aqui em que o Raphael meio que brigou com a Alex Alexstrasza e ele falou que ele ia defender os interesses da revoada dele e ela ia defender aqui os da revoada dela, tá? Estamos nesse ponto da história, vocês estão vendo o vídeo. Mas, dizer, eu quero muito fazer a nova dungeon. As, não sei quantas dungeons vão aparecer aqui, dois tipos, o aposto da Vida e a Ofensiva né? Que são duas que a gente vai deixar de oinado aqui enquanto a gente faz missões, tá bom? É, muito obrigado pelo feedback no vídeo passado A galera que acompanhou e tal Se você não for inscrito no canal e quiser se inscrever Vai ajudar a gente muito, Estamos quase chegando aí Aos 20k, falta tipo 20 pessoas Pra gente chegar no 20k Se a vocês puderem ajudar Vai ser é muito massa Aqui o que eu falei para vocês dos grifos, ó A gente vai pegando essas paradas aqui Isso aqui a gente utiliza E acaba que libera opções de customização Da montaria, da Amor. dragonaria Né, a gente já pode até utilizar aqui, ó Aí libera uma parada pra gente. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Acho que não dá. Aí tem essas questões... Mano, liberou muita coisa, velho. Tem a questão de a gente poder liberando é... habilidades, né? para os nossos voos. Questão de liberar ponto de vigor a mais. Cara, você vai jogando e vai liberando um monte de coisa. Essa expansão tá cheia de coisa pra fazer. Já peguei minha profissão também. Que é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Couraria. Estamos de coureiro. E... É esfolamento, né? A gente mata os bichos aí. Eu pensei assim, mano. É uma expansão que vai ter muito dragão. Vai ter muito dragão. A gente vai passar a faca, a lâmina neles pra poder coisar. O que você busca? Então vamos lá, manos. É, esses seis ovos é, representam a nova geração de dragões. Eles precisam ser protegidos e cuidados. Ainda assim, meu coração dói e me preocupo com o Rafion. É aquela questão que eu falei pra vocês que eles brigaram, né? Temos que a determinação dele acabe em sensatriz. Eles acabaram de enfrentar aquele dragão de, de choque lá. E o Ration ajudou ela porque ela tomou um pau. Procure Baluarte Obsidiana Por favor, o Baluarte um Ele precisará da sua ajuda para renovar a pedra do Juramento Obsidiana. Cara, os bichos deram bobeira, eu já tô esfolando. Vamos matar, vamos matar uns bichinhos aqui, ó, porque aqui provavelmente tem, ó, aqui tem uns, tem uns popoto, esses popoto aqui. Aí a gente mata, pega o loot, dá umas foladas Esse aqui é um elite, mano. Uh, 62. Será que a gente... Eu acho que a gente mata. Eu vou, vou tentar trazer ele pra cá. Já pensou se a gente dropa uma montaria do Popoto? Caraca. Vem, Popoto. Receba. Os negócio no chão. Ah. Vamos matar suave. A gente mete aqui uma transformação, ó. Recarrega nossos CDs. Aumenta a nossa aceleração. Não tenho um alvo. Easy, easy. Dropou o quê? Nada. Mas tudo bem. Pegamos aqui um corinho de qualidade mais simplória possível. Eu aumentei um pouco o som do jogo, mano. Dos efeitos e tudo. Pra gente poder curtir a ambientação. Mas eu acho que eu aumentei demais, viu? Os efeitos em si eles Eu tô sentindo que eu tô tendo que falar mais alto uh, Seria esses efeitos, né? Vou o seguinte Eu vou deixar aqui no que tava da música E vou baixar pra 35 Eu acho que vai estar tá legal Qualquer coisa eu corrijo na edição Beleza? Cara, e essa, essa parada da dragonaria Ficou muito show Porque a gente já consegue Cara, puxar praticamente instantâneo a nossa montaria. Cara, sensacional, velho. A gente tem muito mais mobilidade agora. E eu tava até comentando com o pessoal da guild aqui. Eu não quero mais voar do jeito normal não, velho. Ó, tá rolando uma missão. Ah, é essa missão que a gente tá fazendo. Boa. Essa missão de que é as espadinhas ali, tá ligado? É bom que a gente já farma um pouquinho de couro aqui. Esses dragões têm um pouco mais de vida. Então a gente precisa dar um... É bom fazer pulse. Com mais mobs, né? A gente já tá 14% oh. Vamos ver se a gente consegue fazer um pulzinho aqui um pouco melhor Ó, oh, tem uns Revoada Verde aqui, cara Só puxar mais esse aqui Ok Stunzinho Coloca o selo no chão Dano em área Big damage É Cara não vão nem, os caras não vão nem segurar a onda até o último chegar. E aqui a gente já fez um, um, um stackzinho de, de, de, de couro, mano. Vamos lá, vamos lá. É bom que a gente consegue ir criando itens e ao mesmo tempo esses itens que a gente tá criando é, servem para nós, né? Eu criei aqui, ó, essa munhequeira. 308. Já deu uma upadinha no meu item level E é uma coisa que não acontecia muito A gente criava as paradas e não... Meio que criava só pra dizer que criou mesmo Pra poder upar a profissão Não tinha tanta serventia E agora a gente já tem um pouco mais Isso é bom E o good Nossa, olha o tanto de dragão aqui, vem Deixa eu matar esse aqui que tá meio deslocado E agora eu vou tentar fazer o, o pull O pull do milênio aqui Bate aqui, dá um dash Puxa aqui, já vai vir os dois Puxa ali, Preciso já vai vir também... mais também Venham drags Dragões Drags ficou estranho, venham dragões Salva viu view Raio ocular Quase fui de base, mas aí a gente consegue pegar Nossas paradinhas aqui pra dar uma recuperada de vida Rapaz Quase fui, hein Ó Vem uns, um, vem uns itens diferentes, mano Pra craftar, né Os itens que vai... Vocês tem que jogar isso aqui, cara Porque teoricamente, mano Tá muito diferente Teoricamente não, né Na prática tá muito diferente Essa parada da montaria, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o vigor, ó Enquanto eu uso isso aqui Eu posso usar esses pontinhos de habilidade Se eu aperto para é, O 2 ele vai pro ar Eu gasto um de vigor Então tem essas questões, né Deixa eu só terminar essa missão aqui de, de matar esses dragões, cara. Deixa eu ver. A gente tá na área aqui ainda. Esses bichos aqui não são legais de matar porque eles... Ai, apertei o botão de... De dar o dash, aí eu saí da montaria. Ó, tem uns aqui sobrevoando... Tem um cara brigando ali. Não posso atacar esse alvo. Esse aqui eu posso. Já vem um outro mano junto aqui? Oh shit, baby! Mas tá de boas. Carregou nosso raio ocular. Eu já emenda um salva view Se move um pouquinho para poder pegar a cura e já era. Preciso de um alvo. A hora que a gente começar a descobrir uns spots para realmente farmar. Coraria, velho, vai ser muito da hora. E eu quero ver onde que tem Action House também pra eu poder dar uma analisada no. Está longe demais. Dar uma analisada enquanto que tá o valor do couro, né? Porque a gente já tem que começar a pensar nisso. Pra gente começar a farmar grana. Um farmar monies para transferir os personagens. Vou tentar transferir meus personagens do Nemesis. Só farmando graninha aqui no.. No... no Storm Rage Vamos ver se vai dar certo E aí eu já vou passando pra vocês Os esquemas Ai cara, eu vim pro, me... vim pro mesmo lugar Tem que ir pro lugar que tenha Dragons Dragon GGzão. O bom é que, mano, o DH limpa Muito fácil, né? Saquear. Ó, oh, tem um big ali, hein, mano Ah, esse é aquele que sai voando, eu acho Será que a gente... Ah, não, é de missão, ok Então vamos dar uma caçada nele aqui Pode ser que eu me dê muito mal, mano Calma, tô enraizado, mas eu consigo continuar batendo nele pra gerar regen de life Tá, vou puxar minha forma de munhão aqui Só pra... lá ele de uma vez Salva viuzinha, Estãozinho nele. Ok. Nada né? Nada. ó oh, mas dropou recurso 2-2 coisinha, hein? Isso aqui vai ser útil pra gente mais lá na frente. Cara, se vocês tiverem oportunidade, viu, bicho mata. Oi, tem um dash errado aqui. Viu esses bichão? Rebenta. Porque vai que a gente não sabe o que pode dropar, né? Preciso vai que às mapa. vezes... Vai que às vezes do nada você tá fazendo missão, assim, quando vê dropar uma montaria de um bicho, de um elite do mapa. Roubo. Oxi, mas é meu bicho. Ó, aqui é a parada que pra quem pegou mineração já pode utilizar ali. Ok. Cara, aqui é um lugar joinha até pra poder fazer... Fazer farmzinho de couro, hein? Ó, a gente pode vir aqui, ó Aqui já dá um Um dash, manda ali Manda aqui, ó, podia puxar esse aqui também Será que eu consigo? Vem cá, doidão Ai, ah, perdi a distância Tá bom, mas quatro bichos Já é sucesso, né? Sucesso demais da conta não posso saquear isso. Olha, tinha mais um ali embaixo que eu podia ter puxado. E aí eu acho que deve, deve ter um... encantamento, alguma parada que melhore a nossa habilidade de farmar um corinho. Isso aí a gente vai olhar depois. Eu vou entregar... Eu não sei se eu venho pra cá primeiro. Tem muita missão secundária, guys. Vocês não estão ligados. Tem uma cavernona aqui. Ah, eu vou tentar subir Consegui Mas eu acho que não é aqui em cima, hein Tem mais... Ah, mano, uma parada que eu queria mostrar pra vocês Eu acho que tem aqui É... O bagulho de corrida Será que é aqui? Eu acho que é aqui embaixo Não é aqui Onde que é? Ah, tá falando que é lá em cima agora? Aí me trollou, hein Ó, oh, mais um elite Bem Do nada a gente achou um elite aqui pra tro Nossa, olha que dragãozão louco, mano Eu sabia que ele ia tomar um No meio do raio ocular Ah, dá pra usar a habilidade de tacar o negócio? Ah! <risos> Achei que era só no PVP, mano As ideias Nossa, no, no mapa mundi dá pra usar, mano Mundo aberto Pegamos mais quatro coisinhas Cara, o negócio da corrida tá lá em cima. Eu tô com dois de vigor. Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá. Tem isso aqui também, ó. Uma zona pra gente... Cara, tem muito lugar pra explorar. Você tá maluco? Ó. Vamos... Vamos acordar esses bichão aqui, mano. E aí, galera? Tem uns ovos ali. Provavelmente depois a gente vai vir fazer alguma missão aqui. Mas por enquanto vocês são só... Farm de couro do pai. Nossa, maluco. O maluco resetou, velho. Não acredito. No way. Bom, a gente tá level 68 já de coraria. Good. Bom, já que ele resetou, eu vou deixar ele descansando ali. Às vezes ele foi lá cuidar dos filhotes. Então não, não convém. O foda é que, por exemplo, eu tenho que vir nessa parte de cima aqui, ó. Mas como eu tô em baixão, mano, é difícil... Ah, agora eu tô com três bagulho. Vamos tentar subir pelo lado correto de se subir. Aqui pelo menos é o caminho, né? E aqui a gente dá um dash pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Foi. Ah, esses bichos aqui provavelmente devem dar corinho também. Vamos ver se dá Tá dando umas lagadinhas Quando a gente pega o loot Eu que loot Ó, tá vendo? Eu tô sentindo pingzinho Deixa eu ver quanto que eu tô aqui pegando Pegando 150, 140 Ok, tá que é, é o que eu geralmente utilizo, tá ligado? Ó, tem um elefantão ali, mano uma motão será que é... Cara, muito legal explorar o jogo assim, viu? A Blizzard, sem querer querendo Nos deu... Um, uma infinidade de opções Olha o que, que é aquilo ali, velho Um elitão level 62 Cara, onde que é essa, essa flag? Eu tô, eu tô querendo ir numa flagzinha Shalom, reserva selvagem, voo de flores brasa Não, não é ali embaixo, ali a gente já caiu Será que tá pra cá? Ó, diz a lenda que tá por aqui, hein? Não é aqui. Não é aqui também. Ei! Cai! Será que é dentro da cachorro, velho? Calma. Não é dentro da cachorro. Oh, achei, achei, achei, achei, boys. Esse cara aqui, mano. Missão de, de fazer as pistas. Ó, se liga como é que é isso aqui, que da hora. Mano, se liga nisso, guys. Let's go. Dois pulos pra cima. E aí ele vai mostrando onde você tem que ir, ó. Tá ligado? Aí a gente dá um dash aqui. Pega velocidade. Se você passar no Red Bull, pega mais velocidade ainda. Aí você vai indo, ó. Aí você chega em umas partes, você tem que dar um viradão, um viradão bruscão. Pá. Eu acho que vai ter. Vai ter ranqueada disso aqui. que esse cara. <risos> vai ter ranqueada de voo. Uhul! O mouse tá muito sensível. Aí ele volta pro lugar de origem, praticamente. Let's go. Tá vendo? São circuitos. Aí tempo de ouro, 40 segundos. Recorte pessoal, 41, ó mano Se eu tivesse utilizado a habilidade mais uma vez Talvez eu teria pegado o tempo de ouro disso aqui Mas eu não sei se depois eu vou precisar fazer Tá, eu tô matando aqui as corridas, ó Que é uma missãozinha que tá aqui do lado Ah, Kirito tá querendo adicionar ele de amigo O Kirito, quem é Kirito? Quem é Kirito mesmo? Quem é Kirito, meu amigo? Pode adicionar, ué Ei, Apertei sem querer, cara Agora eu vou descer ali e vou matar aquele dragão Mano, tá demorando pra DPS entrar no jogo, hein? Olha o dragãozão eu... Ah, aquele ali é o que eu tinha matado já Eu não sei quem é querido, mano Não sei se é alguém da live, se é alguém do canal Aí, passei a battle, battle Tag aqui, Battle Net pra ele e ele me adiciona lá. Pô, tá inter... não é por nada não, mano, mas tá interessante farmar corinho nessa, nessa parte aqui, viu? Não dá uma subida, porque eu acho que a nossa missão tem que entregar aqui. Ok. Olha, aqui tem outra pista, mano. Vamos fazer já também, que é pra liberar as paradas. Olha o Kodo, velho. Cê é louco? Eu nunca vi um codo tão high definition desse jeito. O que te avisou do vídeo clonado pelo Discord? Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Mata... Esses bichos aqui também são cheios de dar corinho, viu, manos? Morrem easy. Não tão easy quanto parece Ok E eles dão um corinho também Já era, vamos fazer essa pista aqui Já que a gente já tá na área dela Vamos ver se a gente consegue fazer o, o ouro Let's go Dar um dashzão aqui Nossa, mano, é muito massa Você é louco Deu um dashzão Utilizando o meu, meu vigor Por isso que vigor eu acho que é importante mangi. Eita, quase que eu erro. Ah uh. Peguei um bagulho... Nossa, joguei muito. Você é louco? Quanto que eu fiz? Record pessoal, 43. caras eu mudei ali a, a, a rota só pra poder pegar uma moedinha. Que aquela moedinha ali, ela, ela dá um, libera umas paradas pra nós também. Boa. Boa, boa, boa. Nossa. Tem uma missão pra entregar aqui. Tem mais uma missão aqui. Cara, tem muita missão esse jogo. Você tá louco. Você tá doido. Tem uns bichão ali, mas são parceiros... Vamos entregar essa aqui aqui. A gente já tá perto mesmo. É uma missão Como secundária. Aproveite o resort. Olá. Ah, então você quer especializar em cat catalogação também? Você viu o lugar certo. A reserva selvagem tá repleta de... É, mano. São de não alimentar os animais. São muitas missões de profissão, tá ligado? É legal isso. Bastante coisa, eles estão eles fazendo uma, uma introdução muito massa. Olha o tanto de missão secundária. A gente tem aqui a nossa caixa de correio, que não tem absolutamente nuthings Fica imóvel para tirar fotos de Potodracos próximos. Ok, vou colocar aqui ó, no Shift E para a gente utilizar. A gente já ganhou uma câmera fotográfica, muito boa. Se a aventura que você quer, eu sou a pessoa certa. Pacote de batedor de expedição. Mantenha a calma. Aqui a gente já tem uma pedra-guia, né, mano? Pra poder... Se a gente quiser salvar aqui, já é um acampamento, né? Mais um acampamento da expansão. E aí, cada acampamento, ele tem esse de missão. Caso você tenha perguntas. Bem-vindo ao acampamento. Tani e eu demoramos um pouco para encontrar o lugar perfeito para montar acampamento, mas estou feliz quando escolhemos. Fácil, acesso às ruínas... <risos> Vamos dar uma explorada, Minhas né? mercadorias são excepcionais. Ah, ela vende umas paradas aqui, ó. Cosmético. Ó, como é que tá tão dando valor pra profissão nessa expansão, mano? Tem umas customizações de Dracos. Volte sempre. É, vamos ter que gastar muitas horas pra poder liberar tudo. Estou prestando atenção. Ah, Fala com esse cara aqui. Que é como que a Tana encontrou o me dar uma olhada. Deixa eu ver o que ele tem aqui de mercadoria requer personagem nesta conta com o rank de renome 25 exposições com como dragão uh. olha que montaria isso é tão mano essa aqui é aquela que anda na água Eu montaria de acordo com a sua perícia e montaria com o local que você está cara essa aqui parece que aquelas goida. que anda na água né não sei se vai ter essa possibilidade mas se tiver tem interesse numa lição ou três opa o cara tá cheio das paradas. Vamos vender esses itens aqui. que, que é esses itens que tem o goldinho, mano, é só vender, tá? Não vale nada. É pra vender pro NPC. Tá. Hum... Aí isso aqui é umas paradas já com recurso, né? Com recurso da... Que que é isso aqui? Pernas. Essa calça aqui. Me... Meio estranha. Aqui tem um cara também. Deixa eu descer da Mount. Bom dia pra você. Ah, é a mulher da expedição do dragão. Ela vai liberando as coisas, ó. Ídolo da mãe. Essas coisas aqui eu não sei o que, que são ainda não. Mas conforme a gente vai upando a expedição do dragão, amigos. Bem amigos da R... rede Huli. Tem... Ah, é a mesma é montaria. Mal. Mesma Mount. Só aceito criações de primeira. Ampula dracônica, aí tem as paradas aqui, né, pra gente poder comprar. Ativa o portal demoníaco mais próximo. O que, que isso faz? Ativa um... o portal mais demoníaco mais próximo. Não sei. Quando precisar de alguma coisa, tá. é só avisar. O que, que a gente pode fazer aqui, ó? Ah, deixa eu aceitar. O. Girion no Maru. Girionomaru. Deixa eu fazer uma parada aqui, mano Agora a gente pode fotografar ovo de dragão É tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis na minha vida Fotógrafo de ovo de vamos dragão é Bem, não acredito em todas as histórias dele Pô, no Chifre da Lua Tem muita, labuta pela frente. Tem muita labuta Muita coisa, muito trabalho A se fazer Vamos aqui, vamos, vamos fotografar Uns dragons, então, manos É aqui do lado, vamos lá Será que a gente consegue... Eu vou descer aqui. Que eu não... Olha, tem outra missão aqui, velho. Meu Deus, mano. Vocês estão dando muita missão. E essa expedição de escama do dragão aqui é importante pegar, cara. Não sei pra que ainda, mas é importante. Bom. Tô fazendo... É mais tarde. Tudo que aparece. Tudo, tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver se é esses bichos aqui que eu tenho que matar. Não. Não. Ah, o Popoto tem que matar Popoto. Vem Popoto. Nossa, como é que tem vida esses bichos? Preciso de um algo antes. Tem vida, hein? Missões boas, cara. As missões boas para farmar courinhos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente tá só... Só no farm, hein? Um dragão aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, mano. Eu ia muito mandar uma glaive lá nele, mas não, não consegui. o pularzão já carregou. Não tem um alvo. Vocês viram que tem um... Ai, mano. Carne de fera do rio. Carne de fera do rio. Ah, eu tenho que dropar a carne do hipopótamo, não dropei ainda. Ah, aqui vai dar para fazer um pulzinho massa. Venha. Venha. Venha. Venha. Ó, tomei sem vida, ó. Vou dar um stun neles aqui. Raio ocular. Já vai pegando as paradinhas. Já era. Desmontados. Aí, dropou a carne. Ok. Era apenas isso. Mas rendeu bons courinhos. Não posso saquear isso. É bom que tá upando também nosso esfolamento, né, mano? Só que eu ia fazer a missão de fotografar aqui os fotodrax. Acabou que eu nem fui. Vamos lá. Ok. Será que é esse aqui? Ah, esse aqui. Não, é aquele ali, mano, que eu tenho que fotografar. Você pode morrer! Você pode morrer! Preciso de um alvo antes. Eles são, são fortinhos, cara. Fala, ó, dropou um item. Hein? Cadê ele? Cadê o que eu queria fotografar? Eu tenho que esperar ele voltar? Ah, isso aqui é esse? Não. Nossa, mano, eu vi ele certinho descendo ali, hein. Putz, como é que usa essa? Ali, ali, ali, ali, ali. Ai, eu não consigo mirar nele. Ai, tirei a foto. Eu acho que não contou, tirei muito... Cara, como é que usa isso, velho? Vou tentar vir aqui mais perto. Matar esses dois aqui rapidão Essa habilidade do DH Esse talento, na verdade, né? Que ele bate e aí pula um outro Demon Hunter Atrás, assim, eu sempre acho que é alguém que tá vindo Tá vindo me gankar, mano Ai, ah, eu acho que eu tenho que Ó Tô aqui, tô aqui Tira foto certa Tira a foto certa Não tá contando, velho Fotografar Ah, eu acho que é quando ele vier bem aqui Fica imóvel para tirar foto Fotodáculo por 3 segundos Recarga, ok Imóvel, eu vou apertar Shift E Tem que ser, eu acho que exatamente na. Ah, exatamente na posição que ele vai vir, mano Ele vai vir pegar os peixes Vou tentar a última vez, se não der certo Tem um monte de dragão pra gente... Tá vindo um dragonetinho ali, será que é ele? Ah, o dragonetinho é outro que a gente tem que fotografar. Será que eu tô mirando na parte certa? Uh, é isso! Pai, o melhor fotógrafo do Brasil. Brasil! Agora tem o dragonetinho que tá por aqui, ó. Que eu vi ele. Acabei de vê-lo. Ali, ele tá ali em cima. A gente chega aqui, ó. Shift E. Primeiro aqui, ó. Ah, tem que aparecer a marca em cima dele. Já aprendi. Aprendi. Agora tem mais um pro lado de lá. Eu acho, né? É... Nossa, tem vários, mano. Meu amigo, quantos dragons! Esse aqui dormindo? Ah, tem que acariciar os que estão dormindo agora É muita missão secundária, velho Ok Um O bom é que a gente tem essa, essa mecânica de voo aqui Que permite a gente ir de um lugar para outro muito rápido, né? Senão a gente tava... Tá Pro... Didaço Matei, esfoli... Cara, não join a dungeon, mano Já tava há 30 minutos na fila... Ih, aqui, é pra tirar foto do ovo? Vou fotografar o ovo, guys Não gosto muito dessa ideia de fotografar o ovo não, mano Mas fazer o quê Cara, vamos fazer um poke De responsa? Traz aqui, ó Raio ah, ocular só pra fechar. Olha o tanto de bagulho de cura que, que soltou. Let's go, let's go, rei do esfolamento. Eu quero ver quanto que tá custando essas escaminhas aqui, velho. Só sei que eu tô fazendo um. Ó, oh, 73 já. Dessa aqui. Aqui o preço de venda pro NPC é um gold, né? Então, obviamente, no. No vendedor vai ser. Cara, é um lugar muito bom pra farmar couro aqui nesse. Nesse rio, viu, velho? Tem muito dragão aqui, cara. Ó. Ali, ó. Aí a gente precisa ficar se movimentando rápido, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um. Ah! O pai da movimentação, mano. Cara, você vai vir atrás de mim? Sério? Ah, deu, deu, deu o range dele. Vamos, vamos continuar aqui nossa nosso farm. Aí ah, eu vou lá e descubro que não vale nada, né? Ah, isso aí seria pra... roubo. Porque eu prefiro muito mais vender o couro agora. Nossa, couro grau 3. E será que quando a gente for vender vai ser diferente o preço para a qualidade do material? O certo seria isso, né, mano? O certo seria isso. Vamos ver se a gente consegue puxar esses aqui também. Essa glaive, ela ajuda muito a gente a fazer os pulls. Vai, mano. Eu quero ver na dungeon, mano. Ó! Oh! Mestre Dracônico Profissional, obter o máximo de pontos de perícia na categoria Ilhas do Dragão de uma profissão. Caraca, já chegamos no máximo de esfolamento, velho. Ah, coraria, pera. Isso aqui é o quê? Sem, sem esfolamento. Aí ah, eu, posso, eu posso refinar as paradas, ó. Eu posso colocar o corinho vagabundo pra dar uma refinada nele pra subir de grau. Só que eu acho que eu preciso daquela mesa, né? Bancada de ferramenta de coreiro, ok. Isca, aí tem umas paradas aqui Que a gente ainda não sabe bem pra que que serve Ah, a gente faz isca pra poder pescar mariposa Pra poder vir montaria, eu acho, mano Ô, oh, bebê, nós vamos ficar rico Confia Eu acho que esse negócio da gente refinar o, o tipo de couro Vai ser muito bom, vai ser muito bom No começo agora eu vou tentar vender tudo Tudo no foda-se mesmo e depois eu vou começar a ver o que, que vale mais a pena. Onde será que tem? Uh, tomei um negócio aqui, hein? Tomei uma bigulhada. Ó, oh, o cara já puxou a mount dele ali. Vamos puxar a... Cara, vamos aqui entregar a missão da fotografia amadora. Que é... Onde que é mesmo? Aqui. Só olha no mapa, a gente já cai com o dragãozão. 9k de XP, mano, a gente tá se divertindo Para aqui não a Vamos começar. Olha o tanto de quest do acampamento Mano, eu tô, eu tô sentindo quando, na época que eu upava em um Goro Na cratera de um Goro Que eu ia fazendo missão por missão, velho É, esse, esses aqui já vai ser meio triste Porque esses aqui, olha, não vão ter... Esses aqui já não vão ter couro pra gente poder pegar tudo bem estou os caras Bota o selinho no chão Cara, DH É a classe perfeita pra mim, mano Porque eu sou mestre em tomar uns danos Do que eu nem imagino de onde que veio Ovo imbuído Será que é isso aqui? É isso mesmo Fotografar os ovo, guys. Agora eu sou fotógrafo de ovo. Se o YouTube não der certo, me contrata. Que cara? <risos> Credo, <risos> só o pó, hein? Como eu me curo bastante... Ó, oh, mais um 10 goldinho aqui na... Olha eu tentando esfolar os bichos de pedra Os bichos de pedra não vai dar Mano, se vocês estão se perguntando onde é que tá o Silvão oh, Silvão ainda não comprou a expansão é. Ele falou que no começo do mês agora, assim que ele receber Ele vai comprar a expansão e ele vai vir jogar com a gente, tá? E aí provavelmente eu vou upar um personagem com ele Pra gente ir fazendo as missões, fazendo as... Vai ser meu Rug. Aí eu vou fazendo as missões junto com ele Ai, uh, o que, que é pra fazer com esse bicho, cara? Será que eu é fotografar? Ok. Fotografei. Oh oh. Eu vou. Eu tô só. Nossa, deixa eu entregar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou entregar essa aqui. Ok. Cai direto no lugar, né, mano? Da missão. Aproveite o resort. Mais, me deu mais uma missão. Caraca, para de me dar missão aí, jovem. Eu quero... Pra noção, eu não... Coisa mim? Eu não tô conseguindo... É... Nossa, tanta coisa para vender. Eu não tô conseguindo fazer missões desse... da campanha, velho. Eu tô enroscado por conta de tanta missão secundária. Morrer. Eita! Era pra fazer isso mesmo? Oh, Excelente baby. Vamos. Aí, não. Você está longe mais perto. Calma, deixa eu descer da montaria. Essa Ainda porra. está um pouco longe Essa... é mais perto? Não se preocupe, ele está dormindo É vagabundo, vai acordar, né? Isso, perfeito Atire O barulho da câmera vai acordar, ele certeza Ah, mas é lógico é Certeza Ok No pobrems eu. Oh, não, perdei o botão errado. Calma aí. Eu consigo puxar a mount aqui e decolar do, do lago? Consigo. Cara, olha o tanto que facilitou isso aqui. Não tem. não tem brincadeira, velho. Tomara que não demore a voltar! Tomara que não demore a voltar. Olha aqui, investiga o esqueleto do botão. Beleza ok. Sempre. Vários esqueletos pra gente dar um bizu. Let's go. One esqueleto Aí junta a mobilidade que a gente tem de Demon Hunter Com a mobilidade que a gente tem de... Com o Fotodraco agora Jesus, ficou bom, hein Só não pode perder a missão Onde que ela é Ok, dois E tem o terceiro aqui Let's go, let's go Os dracteers estão de prontidão. Diplomacia primeiro. Não termina! Fotografar deve ser ao lado do esqueleto do Fotodraco. Ok. Nossa, a gente virou full fotógrafo mesmo, mano. Vai lá, vai lá que eu vou tirar uma foto bem bonita, bem charmosa. Apesar de sermos diferentes a muitos aspectos, eu também sou blogueira. Ah, vai postar no Peregrino da Costa Desperta Fotógrafo profissional Ah, legal, mano, fazendo essas paradas aqui, ó A gente ganha alguma coisa? Concluir as histórias do Desperta listados abaixo Não sei Não sei, mas a gente vai fazer tudo Vamos liberar tudo Agora a gente vem aqui Falar novamente com, com o cara ali Vamos lá Então um dashzão eu acho que ele vai estar tá mais pra cima. Ok. Cadê o homem? Cadê o homem? Oi. Tchau, tchau. Aonde você está indo? Vai bater <risos> nos caras maus. Mano, é um vulperinha, velho. É um vulperinha kid, mano. A vozinha dele vai bater nos caras maus. Eu não tenho medo de você. O gostou de receber carinho. O chamou os outros protagonistas para protegê-lo. Tchau, tchau. Me conta uma história. Você deve ter adivinhado que eu estava mentindo, mas posso contar meu segredo se quiser. Mas você tem que prometer que não vai contar aos adultos. Tem que ajudar ela e os amigos dela. Explorador de treinamento. Eu vou revelar todo o meu segredo. Deixa eu descer do meu dragão aqui pra gente poder conversar Só porque você prometeu que não ia contar pra ninguém Ah, ok, só isso Ah, quebrar a caixa Uh, baby Você tem um dragonetinho, mano Não grite com a gente, eu posso explicar A ideia não foi minha E é por isso que eu jamais me já sair pra minha tribo Juro pela minha alpaca só nos deixe alimentar o dragonetinho, por favor. Só nos deixe alimentar o dragonetinho. Aqui, seu dragonetinho, a gente trouxe carninha deliciosa. Por que você não come? Vamos lá, você tem que comer. Bebendo está com fome. Eu li que os bichos recusam comida quando estão à beira da morte. Ai, meu Deus. Ah, não quero que ele morra. Temos que fazer. E pior que é muito verdade isso aqui, mano. Se o seu bichinho tá doentinho e não tá comendo. É foda. Tem que, tem que levar no médico. De onde vocês são? Tá, vamos, vamos direto pra missão Aceitei as explicações dela de Comeu? Comeu? Eu acho que deu bom, hein? Deu bom Eu gosto de ter diversidade de pessoas no acampamento. É inspirador aprender com os outros, inclusive com os alunos mais novos. Eles têm a mente mais inquisitiva. Mas, como instrutor, mal se sobra tempo pra explorar. Ok, beleza. Vamos resistir. Carai, velho, não acaba. Manolicat, camarada. Manolicat. Eu queria que esse dragonetinho crescesse, né, mano? Pra eu pegar uma mount diferentona, então, né? ia ser massa. Uh, rapaz, olha o tanto de dragão ali. Três Dragon! Vou matar eles aqui pra gente poder fazer o. O courinho. Preciso de um alvo! O courinho, guys! Estamos muito coletores de couro. Oh, ainda pega uma... essas paradas aqui, deve, deve valer mais gold ainda, hein, mano? Esses itens itens especiais. O que é para fazer aqui? É na parte de baixo. Ok, esse cara aqui. Receba! Só matar? That's it. There's no way... It... Nossa, ainda tem outra missão aqui da, de história, velho. E esses aqui agora? Está longe demais. Acho que tem que pegar alguma coisa ali em. Ó, em... oh, qualidade 3, hein? Coisa boa. Flores da luz do sol coletadas. Ah, tá. Tá aqui Riba. One. Aqui nem tinha flor da luz do sol, só tava Só matando, só Porque, cara, quando você tá jogando de DH, velho A sua vontade de matar mob Fica muito... Aqui, o mesmo smoke A sua vontade de matar bicho, velho, aumenta um não não, não, não, não, não Ok, aumenta um milhão por cento Por conta dessa velocidade Que ele bate nos, nos bichão, tá ligado? A gente pode fazer isso aqui, ó rasante, ó, arrasante meu amigo Charlie Bronson fazendo a limpa. Não posso saquear isso, cara. Que lugar bom. Nossa senhora, esses bichos aqui. Ah não, esses aqui são, esses aqui são de pedras, de preda. Oh, eu tô ficando bom em guiar esse dinossauro. Esse... Nossa, o que, que é isso? Esse aqui a gente já matou? Acho que não, hein. Interrompi no meio da habilidade. Salva, viu? Virar o cramunhão. Patiou, mais um raio ocular. Interrompido vida item, interrompido mais no final da do cache dele. Ui. Aí eu não dei conta de matar rapidão. Ih, errei a habilidade. Dropou, montaria. É um item do 202. Ok, vai... Pelo menos é 36 de gold, né? Já é coisa boa. Hum, Faltam duas flores ainda. A gente tem que ir sobrevoando e aí quando aparece no minimapa lá a flor, a gente tem que Aqui, ó. Aqui tem uma. Em algum lugar. Aí, rosquei! Não! Era ali mesmo. Ah, não. Era aqui. Ok. Achei que era lá em Simão. Eu rompi o bafo de fogo Vou dar uma caçada nele. Nossa, esse aqui tá mais duro na queda, hein, mano Vou mandar um Darkness no próximo bafo de fogo dele Darkness Acabou minhas habilidades Eu preciso de mais aceleração Agora o próximo já tem Interrupt de novo. Então vamos pino final. Preciso de um antes. Mano, eu acho que se eu tivesse de Rug aqui, eu estaria passando um pouco de mal pra esses bichos, velho. Eu não sei. Vocês que estão jogando com classe que não recupera tanta vida igual o DH, vocês estão conseguindo matar de boas, mano? Ou vocês estão passando um pouco de mal também pros bichos? Porque, pô, esses bichão aqui que você tem que enfrentar, velho, pra poder fazer a missão é muito forte. Olha, outra flor ali. A última. Ai, tentei jogar a glaive naquele grandão lá. Eu, eu cheguei a esse folá, o grandão? Mais uma missão coletar as flores concluída. Vamos lá entregar. Pode dar um rasante aqui, ó, pra baixo. Vou pegar um. espírito tô mandando, dano, sei lá do que. É ali. Ah, isso aqui é tipo. Vem, o... Fala comigo. O... É, é o voo do. Jamais do. Evoker, né, mano? Vamos resistir. É, mas mano, eu não. Cat, camarada. O Evoker ele também tem um dragão? Será? Ah, eu eu acho que eu vou não curar. Tenho medo de você. Eu vou curar o dragonetinho, mano. Nossa, eu queria essa montaria aqui, viu? Ela é da loja, né? Olha que montaria linda, mano, essa aqui da loja. Puta merda. Vai, o dragonetinho, come. Comeu? Excelente, agora vamos acelerar as propriedades regenerativas. Nice! -y. Caralho! Ué, uau mesmo, mano. Que coisa linda. Cara, isso aqui vai virar um dragãozão sinistro. Quer ver? Nós vamos aprender a fazer isso? As criancinhas querendo saber. Eu também queria, mano. Oh, yes, baby! Ó! Oh! Você estava tá voando cheio de saúde nessa né? voz do dragonetinho. Senhor, Tiragon. A gente é, pode ficar com ele. O que me dizes, bravo aventureiro? Eles estão merecendo. Sim! Saudações. Dar nome ao proto-protodragonete. Vai chamar Lord Barão de Restar Escam Escamarrocha Dentinho. Vai ser é o Dentinho. Ora teramos. Ok. Isso também passará. Aí ó, fizemos mais uma linha de quest aqui dessa conquista prenuginho da Costa desperta. Muito nice, manos. Muito divertido, né? Falar pra vocês, tá, tá legal fazer missões. Aqui, ó, tem uma missão da história, aparentemente. Tá disponível, mas eu acho que... Ah, é aqui em cima no... Essas missões começam alguma parada da história. Nossa, eu tô... Calma, eu tô me perdendo aqui. Dentro da casa? Dentro da casa. Vamos lá. Oi! Nas graças do Lorde Ah, suprimentos Concluir missão o que posso fazer por você? Pegamos aqui uma caixa de suprimentos, mano Que veio Depósito de suprimentos 35 suprimentos avulsos valiosos Ó, a... oh, já tô com 340 suprimentos Que eu ainda não sei oh. pra que que gasta Mas tudo bem Antes da gente finalizar esse vídeo aqui mano, que eu, Acabou que eu não consegui fazer uma dungeon Mas o próximo vídeo vai ter dungeon com certeza nós estamos gravando há quantos minutos? Nossa, uma hora de... Mano, eu tô aqui me divertindo e já passou mais uma hora, velho Eu queria saber Se eu consigo ir numa casa de leilão, velho Eu acho que eu... eu não sei onde que tem casa de leilão aqui em coisa Então eu vou lá pra Dalaran da Dalaran eu vou lá para Pra Vento Bravo Só pra gente ver quanto que tá custando Essas coisas, né? Acho que da Dalaran não tem casa de leilão. E como eu não sou engenheiro, não posso usar a casa de leilão de Oribus, né? E minha pedra nem tá mais salva lá em Oribus, então... Don't worry. Ah, e aqui eu não posso usar a montaria? Ah, eu só posso usar a montaria ah, de dragão. De Preciso contar uma coisa. Lógico que eu posso usar dragão aqui sim, cara. Olha os brinquedos que eu já dropei na expansão, mano. Ah, e não posso usar aqui também. Ah, esse aqui eu dou polimorfia. Só que eu tô polimorfe em mim mesmo, mano. Beleza. Tô parecendo o Silvão gastando polimorfe nos caras dentro da arena. E o outro brinquedo eu, eu, eu ando derramando dinheiro. Eu ando gastando muita grana ultimamente. E isso só é minha representação na vida real. Ok, por enquanto tem esses dois brinquedos que eu dropei lá e foi matando elite, tá ligado? Matando uns mobsão elite lá do, do, do mapa Se eu vou deixar de olhar na dungeon, mano Aí quando a gente... Olha, velho, tá demorando demais Geral tá <coughs> jogando de DPS mesmo Vou ver se eu consigo algum friend Pra dar uma salvada Pra gente poder gravar gameplay de dungeon que eu, Nossa, saudade de jogar uma dungeonzinha já, viu? Vamos usar aqui nosso mobilité de Demon Hunter Olha, essa sombreira é bonita, né? Cara, logo logo eu vou estar com esse Mog aqui, ó um, não Aparências, conjuntos Olha, tá quase terminando o conjunto de Das missões Esse aqui a gente já terminou, que foi do prepet O de... nossa, o de profissão Ah, eu, esse aqui eu crio, né Esse aqui eu consigo criar é um, é um conjunto legal, mano Tipo, é feio, mas é legal de ser de profissão E esse de renome é conforme a gente For upando os renomes Agora faz sentido esses conjuntos aqui Ok. Eu quero esse aqui, manos, ó. Cadê? Esse que eu peguei. Eu mostrei no último vídeo pra vocês. Era só eu digitar também, né? Mas eu sou anta. Aqui, ó. Eu quero esse. Ou esse. Cara, mas eu preciso ir lá na tumba de Sargeras. Esse aqui tá no caminho do heróico. Falando nisso, amanhã é terça? hoje é terça? Hoje é resetou. Eita, que isso? Dragão é esse que o cara virou ali, velho Nossa, olha eu apertando O espaço duas vezes pro bicho decolar Decolar.com Olha aqui, eu vou... Fudeu agora A gente usar a montaria normal, né? A gente vai se acostumar A utilizar as montarias Dos dragões lá Vamos ver, mano, como é que tá aqui Nosso, nosso farm de couro, se tá valendo a pena ou não Quanto que tá custando a ficha de ouro? 200k, 200k aqui Nice. 200k até que tá de boa, deu uma baixada Aqui só eu clicar shift e clique E botar buscar 4 gold... Não, ó. O nível 2, que é o que a gente tá vendendo nível 1. Um. Nível 1 um tá 4 gold, nível 2, 40 gold. Olha que louco, mano. Aqui a gente já consegue ver nosso... Nosso... Nosso dinheiro entrando. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui já é o pelego. Olha, 110, mano. A gente já tem aqui 4 vezes 110. Rapaz! Do céu, nós vamos ficar rico com o corinho. 11 gold, o nível 1, um, né? Esse aqui é o nível 1. Um. Nível 2... Ah, não. Esse aqui é o nível 2, 11 gold. E nível 3, 100... 110 golds Mano, vocês estão vendo, né? Aí tem umas, umas outras paradas Eu vou aceitar a dungeon e já vou gravar o próximo vídeo Pra gente, porque esse vídeo aqui ficou super comprido Então hoje vai sair dois vídeos aqui no canal Na parte da noite eu vou soltar essa dungeon pra vocês Também, beleza, manos? Tamo junto, um beijo, muito obrigado Heróis, valeu, falou, não esquece de se inscrever Heróis, valeu